Para mais um vídeo, Hoje, pessoal, estamos aqui no corredor junto com a Evelyn Evelyn, fala oi Oi, oi povo, tudo bom? Parece que tá com, com aquele lá, aquele negócio lá. Aquele... aquele negócio lá, aquele speed diminuído Speed diminuído Sim, que uau. Uau. Lenta. Gente, mas o efeito tá combinando muito lenta. Olha, eu tenho um monte de... Eu tô em câmera lenta. <risos> <risos> Vamos começar esse... Pessoal, então, vai começar o próximo corredor, né? Né? Que vai começar o próximo corredor. Ô, oh, filha, você tá gravando? Ai, eu buguei. Nossa, Nossa, sério, gente. Ela, tipo, eu falei, vou começar a gravar. E ela ainda pergunta e ainda ela fala oi, povo. Não, mas é porque tinha bugado a ligação e eu não tinha escutado você, começou o vídeo. Ah não, não é que bugou não. É que eu não quis é, apertar o botão de falar mesmo. Eu fiz isso ah, meu Deus. No, tô, no, no muito, tô muito noob, eu vou tentar passar Olha, esse O GIF que é, é meu melhor amigo no meu jeito. telefone. Nossa, que agressividade, né? Você é noob de qualquer jeito. Então, pessoal, eu já, eu já tenho então, um pessoal, um... Já, eu já tenho Among Us. Por isso eu vou gravar mais vídeos. Então, <risos> então eu não tenho Among Us, mas eu tenho Among Us do Roblox. Ah, verdade, vou até fazer um vídeo ah, também. Vou até fazer um vídeo também. Hum, legal. Ah, mas sério mesmo vou ficar entalado aqui na, na primeira fase por causa do. do Olha onde de... que eu tô? Celular. Eu, eu tô na Rosa Choque. É, pois é. Tipo, eu tô achando bem fácil. Tipo, eu tô achando bem fácil. Então, mas é porque se eu tivesse meu telefone seria melhor. Oi, é porque eu tô acostumada a jogar no meu telefone, e pra mim e no meu telefone eu sou pro nesse jogo aí tipo eu peguei Ai, tipo, o celular da minha mãe e baixei roblox escondido mas depois eles saíram claro claro claro né clara. meu pai sabia beijo mãe te amo <risos> aí né Ai, eu né? já passei eu né, passei, né? Passei, essas coisas bem, e tal aí tipo eu não conseguia nem pode. pular no celular ah é, pois é Tô mó nuvem, velho. Não tô conseguindo Aí, passar. tipo, eu pulava eu e esquecia guarda. de andar. Tipo, porque... Ah, não, véi. Vem, olha só. Eu aperto no jab, um negócio pra pular, e ele não pula. Ah, véi, tá sacanagem. Olha. como ué, é, você é for, Como você for passar amarela, a primeira fase, tipo, da amarela, é bom você ir de lado, tá? De lado, sabe Eu dando de assim? uma fase que você nunca viu. Nem ouviu. Tipo, no começo vai ter umas plataformas tipo meio uma... distanciadas. Glória, aí, tipo, Glória, ficar... aleluia. Tô passando, tô passando, tô passando. Tô passando, tô passando. Ah, não, velho. odeio essa fase. Não, nessa parte. Amarelo é horrível. Nessas plataformas aí, ó. Você vai. Sabe o que você faz? Você vai de lado. Aí, tipo, na parte de ficar. Ah, subindo, de lado? Você, tipo, fica, fica a trava do shift. E fica, tipo, andando pra trás... And... Fica, tipo, andando, e... pra trás. andando pra trás, andando pula pra e trás. anda pra frente. Andando pra trás... Eu já tô na rosa Choque pula de Pula e anda pra eu frente. não acredito, você vai ganhar duas vezes seguidas. É e eu aqui, dois. como a noob. É mim. Eu ganho dois. Eu tô ai, noob. Eu tô... Ai, noob. Eu tô... Ai, ai. tô muito, muito noob. Não, mas vou perder as esperanças porque pode ser que na próxima partida eu ganhe. Tipo, eu vou ficar que... aqui tô passando de boas. Como se, tipo, a fase fosse, a só, pra fase andar. fosse só pra andar. Não, véio, se eu estiver jogando meu telefone seria bem fácil, né? Tinha uma menina é bem falando bem... barra skip seria chat. pro aqui. Caralho. É porque no meu celular, como eu já tô mais acostumada, eu saio passando igual flash. Olha, a Yumi13 é underline c06 falou barra skip. socorro socorro Hiper. Ô, oh. Júlia, ai, confundo. <risos> <faz>. <risos> Ô Júlia. Ai, morri. Primeira vez. Júlia. Júlia, qual foi o seu tempo recorde? O meu, te... o meu tempo... Ah, o melhor isso. tempo foi 1 um... um minuto, 38 um mi... 30... segundos e 8... 869, 869, é... 869 centésimos. 89... Aí, 8 o meu foi 1 90... um minuto, 52 segundos e 146, alguma coisa. 52 segundos! 52 segundos! Espera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ah, não, era mais fácil eu já pegar o dez e tirar dois, né? <risos> ah, doido aqui, né? Por quê? Que aqui, ó... Tá, tá fácil demais essa. Não, é corrida, corrida, corrida. Ah, não. Não, corrida não, que eu fico muito afobado não, você já é ruim Aí mais afobada, você fica péssima Ai, gente, eu usei bem um pezinho Não, aqui. eu não sou ruim É porque no celular do meu pai Como o celular do meu pai é meio grande Fico já acostumado e o meu, tô acostumado com o meu Porque o meu é um Olha, K10 E o do meu pai é um J8 Eu nem tenho celular mais Eu acho, não, eu tenho dois celulares Não, eu tenho dois celulares não, porque tipo assim, meu celular é um K10 e o do meu pai já tá J8, o J8 do meu pai é muito grande. E complica pra mim jogar. Porque você é uma mãozinha. Não, é porque minha mão é pequena. É porque, assim, eu não tô acostumada a jogar com o celular grande. Ah. Uma vez eu fui tentar jogar o no tablet da minha prima, fiquei mais noob do que eu já era. Da Ana. Mas... Hein? Olha, não, não, não não na minha outra prima não tem minha prima, prima não tábua, porque eu só tenho plena, não tenho celular nem sei quantas primas eu tenho meu deus a menina vai ficar falando ali minha é. filha minha filha é difícil de eu contar quantas primas eu tenho viu porque é tanta prima espalhada pelo mundo que todo dia eu descubro um primo ou uma prima nova que eu tenho é, o engraçado que a menina falou assim ó oi fala... Aí depois, oi, oi gente. Aí, Aí depois, depois alguém. Depois. Aí depois, alguém. Ela está totalmente falando sozinha. Totalmente falando sozinha. É, e os BRs tudo ignorando, né? Coitada. Não, não, ninguém tá ignorando. Só estão focando no parkour, certo? Só estão focando no parkour, certo? Sim, pois é. Uhul! Passe! Uhul. Sério mesmo, quando eu tô jogando nical com minha prima, eu só escuto o barulho do mouse dela dela eu não passei não, eu passei a ah, verde, eu tô na bege, foi aqui que eu morri. Eu, tá... eu morri na fase roxa, nessa roxa aí que você tá. Ai, eu passei eu passei a maioria dessa fase aqui, gente. Essa roxa aí eu não consegui passar de uma parte dela. Eu odeio essa fase, odeio. sério, aí eu amo a rosa-choque. Já ganharam, quem, quem ativou? Gente, era pra ele ser colocado um clima de Halloween, Era né, aqui no corredor. Colocado Não, mas... umas faces e estilo Halloween, sabe? Não tipo... Não, tipo... Você acredita que eu esqueci de participar do evento? Do, quê? do, do que Do corredor dos youtubers? Do quê? Do Não, do off Rio Aí eu fiquei... Meu, como é que eu vou esquecer disso, velho? Eu tinha colocado até um alarme de quatro horas para mim... Me lembrar do evento, mas Eu nem prestei atenção filha, no alarme Eu alar. organizo nada pra depois, viu? É melhor tu se lembrar Pela memória, se lembra a Memória, Pereira Gente, eu tô diva uh! Sou diva barata. diva diva, topstar Topstar Popstar, não topstar top. Você tá falando top, não pop Tô falando top sai pop top! é top mesmo <risos> vamos ver aqui ó só fazer aqui eu gosto de vida louca nela né? top escreve aqui top ah top. A tá. não não acredito Pop não sim, acredito, não, não acredito. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Olha, se fala popstar, mas tem outros tipos também de popstar. Topstar é, pop toda star decepcionada. é tipo uma pessoa top, famosa. E popstar é uma pessoa é, que é. faz É po... meio pop, faz pop, e é famosa. Entendi tudo. Ai, eu odeio essa coisa Ai, aqui, sério. Por que, que foi esse a ponta? Por que foi a ponta? Você vai odiar a fase rosa-choque. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu eu o dela passei da rosa-choque. Eu morri na cinza. Não, mas é a rosa-choque do final. Mas então? Mas então? Ah, quando você tava passando aí você morreu nela, né? O que fazem? Ah. Não, tipo... Nossa a chota, a final. Nossa. Não, a última. A última. A última. A última. Nossa, Sim. eu não passei esse corredor, tô impressionada. Você morreu. Eu morri em pose de bailarina. Minha boneca é chique. E daqui a pouco, pouco saiu um vídeo de. Ai, vai. Já saiu. Já vai. Já já. Daqui a uns 10 segundos vai sair o um vídeo de. Base off. Antes desse. Antes hum. Meu pai já tava mandando aí. Que bom. pena que não. Que que você disse? Que pena que não tem. Que, que, que pena que não tem como usar os emotes aqui. Ai, sério, Ai, eu, eu tô sério, chocada. Ai, será eu que, tô que eu compro o Jump? Pai, acabou? Gente, esse chapéu tá na moda, né? Todo mundo tá usando esse chapéu, não é possível. Que chapéu? Quando eu comprar Robux, vou. Esse aqui vou é. Comprar um chapéu daquele. Todo mundo usando é. aquele um chapéu, Heads? gente. Consegui a moda, né? Esse. Esse, esse Butterflix, hein? É? É? Eu queria ter ganhado a asa do evento. Que droga, velho. Era pra ter participado do evento esqueci. Você vai comprar? Uh. Você uh. vai comprar? Hum. Você vai comprar? Comprar o quê? Os coisas. Os... Gente, e eu roubo? A segunda opção, meu, que eu não sei falar direito porque aí, eu sei, que eu falo não, errado eu sei às sei vezes. Aí, aí tem vergonha. Aí tem vergonha. Agora? Pode deixar. Pode deixar. O Robux. Sim. É, vou Ai, mãe, por que você mãe, não vê meu canal? Não vê Chocada. Lá tem falando como ganhar Robux grátis. quê? Nosso medo do nada escuto um quê? Daniel, tá diva ainda! Eu Daniel, vi. tá diva ainda! Diva maravilhosa! Nossa. Diva maravilhosa! <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Ai meu uh! Deus, meu coração! Ai meu coração! Ai, meu coração! Ai, coração. Assim, Ai, meu cara, coração. Cara. Ai, meu coração! Tô viva, tô viva, tô viva! Tô viva? Não tô entendendo. Não tô meu entendendo. coração. Meu coração. Você eu não tava tá jogando Banana coração, Itz tá nem outro jogo que, tipo, tem coração? Ah, eu tava falando meu, coração, tá falando meu coração, meu coração, porque... Morre. É, assim, eu quase cheguei, eu quase caí, aí eu, Meu coração apertou, uh! sabe? Meio... Uh! Meus ouvidos, mulher! Eu sou linda, né? Ai, gente, eu odeio essa laranja. Ai, gente, o, o Jump, ele ajuda, ele ajuda muito nessa fase, porque ele ajuda a cortar caminho Muitos caminhos. Vamos ganhar juntas, olha. Mas eu vou passar de novo. Ganhei. Ah, mas, é do, double. mas tem que passar rápido. Não vai dar tempo. Vai dar? Quem disse? Nada é possível, Fia, não vai dar tempo. Isso daqui é tipo assim. Tudo né? é impossível. É tipo 20 minutos. Tem que passar... 20 segundos... É três problemas... Desiste. É tipo, três Desiste. problemas, uma Desiste. solução. Não dá pra usar... É... Emote? Tô passando. Tô conseguindo passar. Tô conseguindo Passada. passar. Falo, a menina tipo, ainda tá falando sozinha? Eu vou contar vitória antes do tempo, né? Porque... Já ah, viu. Uma vez eu tava falando... Eu tava em cal com minha prima, eu tava falando Não, prima, sério, eu vou ganhar de você, sério Não, você prima ou a Ana? Ganhar de você você vai ver que eu sou pro A Ana? Mas você vai ver que eu sou pro e eu filhar e morri na última fase Minha filha, a Ana Ixi, não vai dar mais tempo, Júlia Eu sei, minha filha, eu já morri, eu já desisti, você nem ouviu Acabou Como eu tenho jump, eu tipo, eu pe... não tenho essa parte aqui, ó Aí eu fico pulando aqui, ó, de lá pra cá uh... Com jump Julia? Oh. oh Ai meu deus Oh Oh Evelyn Oi Eve, vou te chamar assim Eve Eve Não tem essa parte aqui? Não tem essa parte aqui, sim Aí tipo, não tem aí, tipo, a parte aqui, ficar ó, ficar dessa, parte de aqui, ó dessa parte aqui de também de na frente? Também na frente? Aqui, sim. ó Aí tipo, aqui, eu fico... como aí, tem tipo, jump, eu pulo daquela pra não cá Não, não, fica, aqui, não fica aqui, ó É porque é mais fácil Sério, será... eu comp... eu falta 10 para mim poder comprar efeito, mas eu também eu queria a velocidade. Eu queria comprar jump, mas só com pena de gastar meu dinheiro. Não, vou comprar efeito, que eu quero tipo todos os efeitos do corredor. Será que se comprar todos os efeitos do corredor, a pessoa ganhar algum ralo? Não sei. Também. O Tower ganha. Será que é igual ao Tower? Eu queria ter... ganhar o ter ralo no Tower. Não, mas tipo. Mas tem... enfim. Mas, os Halo, mas então, tipo, eu tô poderia mais. Poderia ser pra todos os jogos, né? Não só pra o Tower. O ralo. É, pois é. Poderia tipo ser um utensílio. Eu tô literalmente mais pró no corredor do que no, no Tower. No Tower não, é tipo... raridade eu passar na primeira fase. Tipo, o tower Antigamente power... eu era conhecida como... Posso falar? <risos> é, é, o Diva, né? Esses Power, up aqui ó, é, é Pequio. fumaça, Pequio. baixa gravidade, speed baixa, e escudo, é, tipo, muito melhor do que o Tower. Tipo, também, tower. na parte de morrer, eu prefiro o corredor que, correr, tipo, não prefiro... demora muito. E quem que comprou esse... Quem comprou um é um anjo. Ai você é uma anjo. Eu. A anja do corredor. Só falta você conseguir essa tag aí que você vira uma completamente anja. Vamos atrapalhar o povo enquanto a gente fica pro aqui, diva bem, diva no corredor. Não é bem isso pro. problema, eu tô triste porque ninguém me deu a tag de YouTuber. Deu o quê? A tag de youtuber. A tag de youtuber. Aquele negócio então, em cima da cabeça. negócio em cima da cabeça. Mas eu sei, mas eu acho que a tag de youtubers só. as pessoas só conseguem. Quem tem acima, tipo, acima de um milhão por aí. Não é? Tipo a Natasha Panda. A Natasha Panda falou em um vídeo dela que assim que entrou no corredor, ele, ela ganhou uma tag de youtuber. é não é. Eu acho que é porque o corredor considera ela uma youtuber. Não é de Um não. milhão. Porque tem youtuber que tem 24 mil inscritos. Eu queria ter um milhão de inscritos. Tem gente que tem 4 mil inscritos e tem essa tag. O meu vídeo, um vídeo meu jogando marretão, ele teve 40 visualizações. Foi e olha que eu só tenho hum. E olha que eu só tenho um. Assim 40? Mas... 40 mil ou 40. Felizmente, mas tamo rindo. 40 mil ou 40. Ai, o WhatsApp chato. Eu só escutei um barulhinho. É... Tudo bom. Não. A Aninha tá doente, por isso que eu tô triste. Socorro. Eu vou cair. Não. Eu não vou cair. A Ana tá doente, gente. Olha aqui. Olha como Sério, eu soubi o rap da Ana. Ficar quieta, assim, olha essa no meu coisa. Canto, porque... Eu e a eu Ana Toda no vez que Eu It. Eu tirei uma print com ela. Minha contando. prima tá no. Minha prima tá no banana Não. Eu que joguei com ela ontem dia assim, né? Foi, eu joguei ontem com ela por calma, noite Não, tipo, você não, não tinha tipo... me mandado solicitação e eu aceitei? Lá, a primeira vez que eu vi você. A gente faz caldo todo dia, eu e, e ela. A gente, bem, eu já todo sei do isso, dia, quando ela filho, pode, né? Porque o povo de casa eu simplesmente... Mesmo. Aperte aí, por favor, que eu não escutei por causa do som aqui. Eu já sei disso, o povo de casa não precisa ficar também sabendo, né? Eu sou especial, por isso eu tenho que saber. Brincadeira, todo mundo é especial. Principalmente quem assistiu Juju Tudo... e Ai, não, eu sou muito lanta. Eu sabia que eu ia cair. O que você fez? Eu dei uma morrida. Ué! Ah não, sei brincadeira, Isso aí eu brincadeira. faço. será que eu copo ah, Eu era, ó, oh, quando o povo diz, eu tenho que fa... É, quando o povo diz, vai fazer o que você sabe fazer de melhor, eu. Comer. <risos> velho eu vou matar quem colocou speed. <risos> Ajuda, minha filha. Se preparem, preparem um caixão de você, De você, ali. Hiper, Hyper... oh, Júlia, aliás. Evelyn, pera aí, não passa. Não passa a primeira fase, que eu vou te mostrar uma dica. Ah, tá, você já passou essa dica, era só andar. Você já passou essa dica para você mesma. Uhul. Como eu tiver que eu vou comprar o cabelo. Ah, por que você colocou Speed. Porque, porque essa tá na atrapalhando vida. e tá me atrapalhando junto. Atrapalhando todo mundo aqui no Tower. Oh, coidou. Tower. <risos> mandando. Às vezes eu solto o botão, andana. por isso andana, você não você ouve disso. meus gritos. Meus berros. Que? Sempre Meus berros que eu dou. Às Deus. vezes eu solto o botão de apertar para falar. Gente... Não! Filha, pelo amor de Minha filha, pelo amor de Deus, não desliga esse microfone. Minha filha, tá doendo meu dedão. De tanto Eita. ficar apertando esse botão aqui. ai meu deus, ai meu deus, oi, oi Per, ai Júlia, quer dizer, como é que você tá conseguindo passar esse é mas tá fácil, speed ajuda, tá fácil, tá ficou, ficou muito fácil. complicado, só que foi você morrer, falar eu morri, não, tipo, você tá bem não. jogando, tá jogando você alguma tá coisa bem. aí em mim, que eu morri, bem na hora que eu ele tá verificando ainda, né? Ainda. Gente... Ai, gente, meu irmão é divo. Ele fez uma intro pra mim. Manda no e-mail aí, Júpiter. Ele é divo. Ele é divo. Ah, não, véi. Sabe que meu speed ajuda? Meu speed ajuda. Ah, deixa eu, deixa eu verificar, deixa eu olhar esse código aqui que a menininha colocou. Ai, minha filha, se você quiser mais código Ai, filha, de, de corredor, não. vai lá no meu canal. Eu postei código de corredor, viu? Aê. Ah, aí, dá pouco pontos, pontos. A menina tá falando calma. Literalmente só ganhei 30 de dinheiro. Nossa, ajuda a vida. Meus códigos dava tudo 80 e 50. Valeu. Uhum. Não. Uhum. Espero que você... Meus códigos lá dava tudo, 8, dava tudo 80 e 50. Pens... Gente, Agora acho... tem um código, O um novo código que é 200k. Chumbisup, alguma coisa assim, que ele dá 3 mil de dinheiro, velho eu fiquei rico, gastei. Comprei dois efeitos, é, gravidade, qual o código meu? 200 k chambiçup. Eu vou colocar no, no, no, no chat aqui. Vai, ela vai falar no Discord. Né? 200 k Olha, gente, minha foto do Discord. Jumbi Pronto. Tá. Esse é o novo código. Cadê? Que lançaram no... evento. Não nesse Meu evento. Deus, por que você, você mandou? Mandou, Dani? Tá, aqui que eu ganho. Inválido. Ué! Tu tem essa tal de Julia Play do sei o que? Hum... Olha... Eu? Eu? Eu? Falta um pouco Oi. tempo no meu carro. Jogando? Tô sim. Ué, dois são lá mesmo tempo? Né? Esse aqui é o mesmo e esse aqui é do meu pai. Ele não fica assim. Que? Tô em cálculo, com uma menina. Ai, a amiga da... Oi, rana, oh. ô... Júlia, coloca a Jump, por favor. Gastei meus pontos todinho, colocando no Jump. Agora é sua vez. Você gastou seu dinheiro, você jogou... Você dinheiro fora, comprou no... Speed. O Speed ajuda muito. E você deu uma morrida linda ali. <risos> Ai, sério. Ai, primeiro, eu tinha de uma, uma coxinha. Fita. Fita, fita, cochona Eu não sabia, não. Eu não sabia. Não. Eu não sabia. Eu tentar não quero, não. Não, não, não. Não não. quero, não. Obrigada. Não quero, não. Obrigada. Eita, agora, lá. Não sei, agora lá, agora lá. seu Simbora. Hum, tá bom. Tá de boa, hum. né? De boa, né? Momento, eu comendo no meio do vídeo. Ai, deu fome agora. Ai. Ai, não, sério, sério, sério. Ai, eu eu odeio a amarela. Hum, Por que as coisas amarelo. são tão caras? Ai, sério, sério, sério Ai, Sem brincadeira Como eu tiver Robux eu vou comprar A carinha da Ana Que é lá, lá de rabisco E o cabelinho, um cabelo Depois eu vou comprar A mola rosa Roxa, sei lá é a, a azul e a vermelha, né? e claro, o checkpoint. Se a tá vai dar tá mas... Vamos, né? Povo, Pôs Pôs é que que é que Olha, que então. Pegar é é filha. Que tu tá me devendo? Uh! Cadê o código que dá 3 mil? É 200k. Coloca 200k. 1k um maiúsculo. Hum. Ah tá. É tudo maiúsculo, né? Hum tum bisup. Já? Não. Peraí. tum bi -sup. Eu, eu, escrevi é, eu escrevi direitinho, não foi. Que pena que eu já usei esse colho. Que pena? É, porque agora eu saí com 3 mil dinheiros de novo. Eu tô triste. Daniel? Hum. Eu já sabia que o di... nome da... de dos criadores dele também? Eu sei, eu mostrei no meu vídeo. O Enix é underline um RDN e o Google Guga... Google nela. Guga underline RDN. Dá os dois desenvolvedores. Ué, o... o nome do Google é google 028. Ei, não, eu queria saber quem foi que criou o Corredor Fiel. De Red de Leão. De Red de Leão. Só. Sério, sério, sério, sério. sério, não, sério. sério eu morri. Eu morri. Bem, bem plena, tipo, né? Que linda maravilhosa. ah eu sou Diva. Que, que, que, que, que Por que você tá compartilhando tela? Eu tô com tela? Sim. É Aonde? Você tá compartilhando tela, que ele tem uma é, tela aí. E também tem... E também tem... Como assim eu tô compartilhando tela? Você tá compartilhando é, tela, você clicou numa telinha. Ah, tô compartilhando... Como assim? Entendi. Você tá tipo, most... dá pra mostrar seu rosto. <risos> Mas pra quem não viu o rosto dela, tá aqui. Esse é o rosto, não. Eu não tenho Nutella aqui, minha eu, então, eu, eu tô vendo você. Pelo celular, pro outro tá celular. Tá dando Nutella, um Eu tô vendo você pelo outro celular, sua cara. Uh, desculpa. Gente, olha essa cara. Olha a cara, meu Deus. A Evelyn tá ficando com cara de brava. É, ah, esse código não tá mais valendo. Ô, oh, você sabia que você tá compartilhando tela? Tá bom. De novo, mesma fase, oh. Eu tô olhando seu cabelo. Três, quatro, cinco. Uh! Tá, não vou ficar olhando sua cara, não. Vou comer o meu jogo. Porque eu não vou ficar olhando sua cara? Ai, ah, eu pensei que já tinha acabado o partido. Olha aqui, olha o que que eu faço. isso minha, não. Ai, você sabe todas as meus minhas... coisas. Impossível. Eu acabei uh? de se adicionar. Júlia. Eu não acredito. Ai. Eu acredito sim, você morreu. Oi, Júlia. Oi. Mandou? Júlia. Oi. Não, Daniel. Oi, oor, Two. tchui, for, Five. six, seven, eight, okay. nine, down, treva, lava, lava, lava, lava, lava, lava, Eu amo! Eu amo! lava, lava, eu odeio. Não, você odeia, não você odeia todas as fases. Não, não geralmente todas. Eu tenho uma que eu amo. Eu gosto muito dela. Qual? A de andar reto. A de, a de andar reto. Não. Ué! Seu áudio tá meio no tilt. Lá, lá, lá, lá, lá. Aqui, ó. De andar Do reto. nada eu comecei a dar tilt. Dá um split, viu? Eu gosto de todas as fases difíceis. Morri de novo. Ah, obrigada. Escudo! Oh, Quem foi oh, o anjo da guarda? Eu. Quem foi o anjo da guarda? A, Julia Planeira. A tal da Júlia Pleneira. Ai, sério, eu amei. Podemos Ai, eu passar reto ela. Eu morri. Eu morri, Oxi. Um milagre. Não eu podemos morri pro laser. Só passar reto. Só passar bem reto eu morri eu fiquei... pelo laser. Nossa, eu vi esse chapéu aqui de Kent corn, aí eu pensei que era a Ana. Esse chapéu que uma menininha tá, tá na moda. Ok. Eu vou te, te alcançar, Júlia. Eu não tô conseguindo chutar. Hum, hum. Você tá falando hum. que você fala tudo Vou passando. te passar, vou te passar, vou te passar. Vou te passar, passar, vou te passar, oi. Vou te passar, vou te passar. Uh! Gente, fui vida louca ali agora. Tô muito nervosa aqui porque se eu cair. Você sabe que não é competição. Muito. Você sabe que não é competição. É, mas eu tava tentando te alcançar. Você alcançou, alcançou, alcançou, alcançou. uma pessoa que só joga bem. Alcancei liderança. Aham, uhum, sumiu muito. Tem uma pessoa assim na laranja. Ué, você é faz errado? Não, não é não é raro. Ô oh, Júlia, seu nome é Júlia ou, sou... é, ou é Juliana? É Júlia. Júlia? É Juliana. Vou chamar de Júlia. Me chama de Juju. Um, dois, três, quatro. Eu cinco, morri aqui. Seis, e... Eu morri aqui. Porque eu não sabia um, como um, passar essa fase. Dois, três, três. Ganhei! É, mas eu vou passar dia, de novo. Eu não ganhar. Não vai dar pra passar de novo. Vamos passar de novo, Julia. Vamos que vamos. Nós tá podendo Só que com o speed. Fica top de link. Tá podendo com o Eu tenho. Eu tenho, eu tenho vai, Fio, anda mais rápido. É pra ontem. É pra ontem. É ser de meia Tô apressado. O negócio tá atrapalhando ali. Poxa, você espelho tá meio de dois. Ai, me ajuda. Ah, me ajuda. não, não caí de mas... novo. Eu Será tô com medo. Ai, não vai dar pra me passar. É. Ai, não vai dar pra mim passar. Ih, não vai Sério, agora que Mentira. não vai dar pra mim passar. Mentira. Ali tinha até uma chance, mas agora não. Não, esquece. Tem escudo e eu, desvi... é, tem aí, um escudo e eu desviando das coisas. É engraçado. Oi, pera, deu lag. Não, voltei. Okay. Eu tô de boas aqui, passando. A culpa da sua. Deu de cantar, caramba. Ih, morri. Só foi falar. Ok. O que faz, tá? Eu tô na primeira, né? Se eu morri. Uh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ibi, Ibi. Tô de boa. Por que você tá tão assim? Que Júlia, fase rara. Qual? Ou é fase rara ou é fase nova? Eu morri na verde, mas eu não consegui Longe, Eu morri na vermelha, na verdade, mas eu não consegui ver a eu verde. Eu sempre me perdo nas, todas nas fases raras, como nas fases novas. Literalmente, dá na mesma. A maioria das fases uh, novas a que, foi, das fases que eles criaram é, é rara. Tipo, essa daqui é rara. A verde é rara? A verde é rara. que é velha. Essa é velha, mas eu nunca vi essa fase aqui dessa cor geralmente ela é verde não ela é bege a maioria das não. vezes eu vejo é geralmente ela é bege eu eu não tipo eu ia Eles pelo trocar os mas papéis da... das eu... das fases eu acho para as cores aí eu eu uma amiga amo, minha mas a... o nome dela é mais bege eu a parte dos palitinhos uma amiga minha entrou tá no jogo aí ah, legal e tá? já tô até vendo Pera deixa eu ver uma coisa. Tô até ah, tá vendo que Você tá ainda tá compartilhando tela. Olha. Olha onde que eu tô. Já? Nossa. Sem morrer. Eu morri uma vez. Sem morrer. Eu morri uma vez. Tô aí Ai, eu odeio essa última. Quanto? Passei. tem. Tenho... Eu tenho. 1720 mortes por aí. Tá vendo? Você é? ganhou? Quantas mortes você tem? Eu tenho 1.70. Eu tenho 1.30 e pouco. Tenho 1.300 e pouco. E tu? 1.300 e pouco, e tu? 1.730. 1.700, eu tenho 1.300. Nossa, seu corpo tinha bugado, as pernas tinham ficado no lugar do laser e a sua, a seu, o sua do seu corpo tinha ficado lá no, no, no chão. tá ah, você tá meio doida. Vou passar de novo, né? Ah, velho. O... Você, você não sabe, sabe. jogar. Brincadeira, Brincadeira, né? Eu tenho... Eu, Ô, eu filha, você não acha que, que tem um tá também grandinho, eu não? Eu sempre fui boa de parkour, sério Julinha O que, que foi? Ô, Júlia Oi Oi eu... Júlia Deixa a gente encerrar teu vídeo eu no marretão Não, vou encerrar aqui Vou encerrar aqui Bye não, cadê você? Sério, sério. Olha aqui, ó. Olha aqui o, meu, o golfinho do meu ombro. Olha o olha o chifre dele. Meus poderes de gelo fluindo sobre. É engraçado o meu corpo golfinho que fica no meu ombro. Todo o meu oh. braços. Evelyn, Evelyn. Evelyn. oi. Evelyn, Evelyn. É engraçado aqui o golfinho que fica no meu ombro. Ele fica se mexendo. Ele fica, ele fica se mexendo, Sim! É engraçado aqui, ó. Tá fica andando pra lá. Tipo, ficando em, círculos. ficando em círculos. Andando em círculos. Tipo assim, ó. sim Olha eu aqui, ó. Olha o meu. Tipo assim, ó. Oi, olha oi, oi. oi. <risos> tipo assim, ó. Fica, fica andando nessas linhas aqui. Le esses lasers aqui, vai. Perfeito, como tá? Vai. Nossa, eu vou te pegar. Olha <risos> o oh, meu golfinho. Olha isso, fica andando de lado, você vê. Perfeito, <risos> não tá? Olha isso. Olha isso. O meu não é tão bugado assim, não. Olha aqui, não ó. Não fica é pulando bugado, assim, ó. Fica bem, pulando e girando. O meu. Fica dentro de mim. Pulando girando. Não, você fica pulando toda hora. E girando. Que nem é uma doida. Você Gente, faz... ficou muito bonito. Você não faz isso. a mínima ideia de como que tá eu. Você tá... Você tá... Não vou nem falar nada. Vamos finalizar. Tá. Tô com nove mensagens no WhatsApp, gente. Que isso. Mas, então, pessoal, foi esse e papai. vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, Tchau, pessoal, hein, galerinha. Até a próxima. Que de é a Claro, mais um tchau. gente. aí nos comentários. Beijo da Jubandânica Virtuais Distância. Me siga no Roblox, entra no meu do Roblox. Beijo da Jubananica Virtual Distância. Falou!